Três Lagoas nesta quinta-feira começou com uma garoa de madrugada, né? Quem levantou aí pela manhã também acompanhou uma neblina que estava na nossa cidade. Amanheceu aí na casa dos 22 graus, céu com algumas nuvens, né? Sol trabalhando também, porque a máxima hoje aqui, gente, é de 32 graus. E tem previsão de mais chuva para hoje, hein? Mas antes de falar das chuvas, vamos conferir como está o tempo lá fora neste exato momento. Olha só, aqui em Três Lagoas, quem fala que tinha uma neblina hoje pela manhã, não é mesmo? Olha, céu aberto, pouquíssimas nuvens aqui ó, nenhuma praticamente, né? Sol estralando aqui na nossa cidade. Então, este é o céu de Três Lagoas nesta quinta-feira, 13 de abril. E agora, tarde, gente, também amanhã, né? Tem previsão de mais chuvas aqui para Três Lagoas e região. Vamos conferir então aqui no painel como fica as temperaturas para sexta-feira. Começando pela nossa cidade, Três Lagoas terá mínima de 24 graus e máxima de 33. Brasilândia mínima de 24, máxima de 32 graus. Água clara mínima de 23 e máxima de 30 graus. Sol entre nuvens porque sim, todas essas cidades amanhã no período da tarde tem chuva. Vamos saber então a parecida do tabuado, como que fica a mínima por lá e a máxima Olha mínima de 23 graus e a máxima de 30 graus Paranaíba, chuva na maior parte do dia, viu gente? Mínima de 22 e máxima de 32 graus. E inocência mínima de 22 graus e máxima de 33 Totó, com você!